Você passa 10 propostas comerciais pros seus clientes e fecha uma? Ou você tá mandando proposta, dando preço e ninguém fecha com você? Conta pra mim quantas vezes aconteceu com você, você atende um cliente, tem um trabalho ferrado e no final ele contrata o Zezinho da esquina. Por que que isso acontece? Você tem ideia? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, tô aqui com o Danilo do canal do SM, e a gente tá aqui para dar dicas poderosas para você bombar o seu negócio e fechar Muitos projetos não ficar mais nisso só ficar dando preço e mandando uma proposta. Inclusive, você contou um caso muito legal de um, de um aluno seu que ele tinha um problema de mandar várias propostas e fechar uma ou duas. É e depois de algumas dicas que você deu, tudo que ele mandou ele fechou. É isso aí, cara. Você percebe que às vezes a diferença do sucesso para o fracasso tá num detalhezinho besta que às vezes tá em você é bobo, né? Que você é só você implementar com as dicas que você vai aprender aqui nesse vídeo e que, pô, imagina. Quanto que vai refletir na saúde da sua empresa você fechar mais projetos? Então, cara, fica ligado nesse vídeo que se eu fosse você, eu assistiria. Pega o caderninho e anota que vai sair coisa boa. Primeiro ponto sempre que eu falo: você deve ver isso, Danilo. Quantas vezes você não mandou um preço pro cliente? Ah, doutora, a obra dá 5 mil. Acabou. Ou, ou você manda pro WhatsApp do cliente. Ah, isso aí vai te custar 10 mil. Ou então você anota no caderno e tira uma foto do caderno. Tá. 50 metros de fachada, 500 reais. Ou você liga pro cliente, o cliente não tá e você fala o preço pra secretária dele. Aposto tem que você chance? já fez isso. Tem chance de você fechar? Não, tem uma coisa, Danilo, todo mundo já fez isso, né? Acho que todo mundo. Se você não fez isso, eu juro, você é um caso à parte, você tá de parabéns. Você precisa ser estudado. <risos> Bom, eu acho que a gente pode contextualizar tudo da história com o seguinte ponto, se eu ofereço para o meu cliente, cliente, olha eu vou te entregar uma fachada, ela vai ter 10 metros por um metro de altura, ela vai te custar 10 mil reais uhum. qualquer outro orçamento que chegar com a seguinte especificação, fachada 10 metros por um, 8 mil reais é óbvio. Qualquer ser humano em sã consciência, quando recebe dois produtos teoricamente idênticos, sendo que um é mais barato que o outro, vai optar pelo mais barato. Então, eu acho que a primeira questão, que a, gente, a Helena vai até tocar num ponto... Como é que ela constrói as propostas comerciais dela? Eu também vou comparar com o meu jeito de construir. Que a gente Cara, já viu que são diferentes, né? Já são diferentes, mas uma coisa existe em comum: detalhamento preciso. Quanto mais você detalhar, eu costumo brincar que você coloca na cabeça do seu cliente várias sementinhas. Uhum. Primeira coisa: quem detalha mostra que conhece. Exatamente. Ninguém detalha aquilo que não conhece. Então, se você detalhou, isso mostra uma autoridade para o seu cliente de que você entende. Entende do é. assunto. Exatamente. Exatamente. Segundo ponto. O que você manda para ele é o seu reflexo. Se você manda uma foto num caderno, mal cuidado, o cara vai achar. Vou receber uma obra mal cuidado, igual esse caderno. E, e só pontuar também que existe ainda aquelas empresas que nem respondem o orçamento. Ah, é. Essas essa daí vai a sair tá do radar. Essa vai sair do radar e o cliente Esse vai sair. <risos> sem esforço. Mas o mais importante que eu quero que você entenda, né? Vocês entendam, é que o que que acontece? O modelo de proposta comercial ou então o modelo, um modelo de mensagem que você manda pro seu cliente para entregar o seu preço é o seu reflexo. Você faz um atendimento, você conversa. Mas na hora que o cara vai decidir, ele vai para analisar aquilo que você entregou para ele. Então aquilo dele é o seu reflexo, é o seu espelho. O que você aparenta é o que aparenta o modelo de obra que você vai entregar. Então, primeira coisa, cuidado você que é o faz tudo da sua empresa. Você está instalando lá uma uma parede de gesso. Se o seu telefone tocou para você atender um cliente, eu acho que não é uma boa ideia você sair da obra direto para o cliente, porque primeiro a, a sua aparência ela vai contar. Vai dizer muito sobre você, o jeito que você se apresenta, não só a sua apresentação física, mas também a sua proposta comercial. Então, o que a Helena mencionou foi o seguinte, cara. Quando você apresenta para o cliente uma solução, esse é o primeiro contato que ele está tendo com o seu profissionalismo. Se você foi desleixado com o jeito que você apresentou para ele aquela solução, o que, que ele vai poder esperar quando você for fazer a fachada em si para ele ou a construção a seco em si para ele? Exatamente. E ele vê a formalidade, né? O quão profissional é a aquela pessoa, se ele me entrega um documento formalizado desse que a gente vai ensinar pra você a fazer agora, esse cara é profissional, ele manja. Muitas vezes você pode cobrar mais e cobrar mais caro simplesmente por estar entregando aquele documento, aquele papel bonitinho que vai fazer toda a diferença no negócio dele. né? Exatamente. Né? Acho uma coisa importante que a gente também precisa mencionar é o seguinte, eu disse que é, quando você apresenta uma proposta detalhada, você planta várias sementinhas na cabeça do seu cliente. A primeira é que você detalha aquele que você conhece, então você já demonstra uma autoridade. Ou você o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, é que você se defende daqueles concorrentes espertinhos hum, que, cara, beleza, eu consigo baratear para você essa fachada, tirar dois mil reais dela, mas. Cara, o cara não vai tirar do bolso dele, ele vai tirar do material, não. ele vai especificar uma semi de pior qualidade, ele vai especificar um, a bitola do, do metal longo, vai ser um pouco mais fina. Ou muitas vezes não vai entregar o serviço completo e depois Exatamente. vai falar pro cliente que tem um aditivo, né? Então, cara, quando você detalha a sua proposta, você se protege desses pontos também. E até ajuda com o cliente. Eu digo sempre, palavras o vento levam, né? O que você escreve tá no papel. Exato. Quantas, quantas vezes, isso acho que é com todo mundo, você queria entregar uma obra o cliente não aceita aquela obra porque ele estava esperando mais. E você fala para ele, não, mas não foi isso que a gente combinou. Combinar não tem, fio. tem preto no branco, que tá escrito no papel, né? Exato. Que vale o que tá no papel. Então a partir do momento que você começa a seguir esse modelo de proposta, você se defende dos concorrentes e do próprio cliente no futuro para não ficar perdida aquela retenção, sabe? Aquela retenção que fica e você nunca recebe. Vamos parar com isso, né? E acho que isso, a ainda mencionou que a proposta comercial é um documento. Isso vale tanto para você se defender do seu cliente, mas também o seu cliente de se defender de você. É, Meu é irmão, verdade. Meu irmão, se... Se você falou que você vai entregar o projeto por 10 mil, velho, tá passa lá. chuva, passa sol, entrega por 10 entrega mil. Entrega por 10 Mesmo mil. Mesmo você tendo um prejuízo que você comprou errado. É Mas verdade. ali o seu nome vai valer mais do que o preço que tá ali. Com certeza. E aí agora eu vou te dar uma estruturação, e vai ser uma estruturação um pouco diferente da do Danilo. O que, que eu digo sempre? O que, que tem que ter na proposta? A primeira coisa que todo mundo esquece, data. Quando é que você passou aquele preço? Então lá em cima, tu vai botar já a data no cabeçalho, pá. Diz da onde você é, importante. Eu sou do Rio de Janeiro. Danilo é do Campo Grande. Então, diz de onde você é, porque depois o cara leva essa proposta pra Bahia e acha que o preço lá é igual, né? Então, data e local. Segundo, você vai colocar uma breve apresentação sobre você. Fale sobre o seu negócio, fala sobre a sua empresa, fale sobre a sua experiência. Esse é o seu momento de você se vender. Mostre obras que você já fez, serviços que você executou. Esse é o momento, lembra? O cliente te viu, ele te atendeu, você conversou com ele. Mas o que ele vai analisar depois é o seu papel. E ele tem um espaço para você se vender. Se você já, já, já tiver esse experiência, você vai ter lá tipo 100 projetos que você já fez. Cara, tome o cuidado de você pegar aqueles projetos que são similares aqueles do seu cliente excelente dica. que vai criar uma uma, uma conexão, né? conexão excelente dica pode pegar gostei <risos> então pega essa dica do Danilo e coloca lá sobre você em seguida qual é a parte muito importante o cliente precisa saber que você prestou atenção nele que você escutou ele que você entendeu o projeto dele e que melhor ainda você vai conseguir atender ele então você vai fazer um breve descritivo do que vai ser o serviço que você vai prestar para ele como é que é a obra dele quais são as condições da obra dele De é, se a obra é, é o acesso é por elevador ou por escada, se o horário é comercial ou é horário noturno, se pode ou não trabalhar sábado, se eu vou precisar trabalhar domingo. Diz se é uma obra comercial, residencial. diz lá também se ele tem uma preocupação, por exemplo, com a acústica. É comum em construção seca as pessoas terem preocupação com acústica. Lá é pra você falar sobre a obra do seu cliente. Em seguida. Comece a falar sobre os materiais que você vai utilizar. Muitas vezes eu vejo pessoas com problema porque elas estavam orçando o perfil a cada 60 e o cliente lá na obra falou ''Ih, não, eu vi um vídeo na internet que o perfil tem que ser a cada 40.'' E você toma lá, porque é 50% a mais de material. E tudo por quê? Porque você não escreveu no, no descritivo dos seus materiais e da tipologia que você vai trabalhar. Então os materiais são muito importantes você falar sobre eles. Em seguida, você vai falar sobre o quê? Sobre condições de pagamento. Olha, eu quero um sinal, eu quero uma parcela depois que eu montar a estrutura, uma parcela depois que eu fazer o chapeamento, ou então é metade na frente e metade atrás. Deixe registrado. Depois, o que você vai colocar, e não é por último, tá? O preço. Diga o preço pro cliente, claro, quanto é que vai ser o investimento dele. E eu gosto sempre de dar, tá, o preço por metro quadrado para aquela obra dele, a quantidade de metros quadrados que eu encontrei, de cada serviço caso eu tenha mais de um serviço, e o valor total do investimento. Deixe tudo separado. Por quê? Muitas vezes o cara vai ter que mexer um item, outro item, mudar uma quantidade, outra quantidade, e fica mais fácil. E é uma ferramenta é de comparação, né? De comparação, exatamente. Em seguida, o que, que você vai falar? As observações, as considerações, tipo, olha... Eu, eu orcei para eu poder trabalhar com quatro pessoas. Eu orcei que a sua obra vai durar dez dias. Quantas vezes o cliente para a sua obra e pede para mudar as coisas? Isso é prejuízo para você. Então, a partir do momento que você botou na proposta que você considerou que a obra ia durar dez dias, se passar de dez, você já pode sentar e negociar com o cliente que você precisa tomar mais. Ou então, não, deixa aquela é, é, é, carta né, guardada para o cliente começar a reclamar e falar: Cara, ó, eu orcei dez dias, eu tô demorando mais por. E você quis mudar isso, isso, aquilo. Não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Então, coloque as considerações com relação a você, a sua empresa e a sua equipe. Eliana, isso é uma coisa muito importante. Eu fui visitar esse final de semana uma grande obra em São José dos Campos da do Embraer. Uhum. A gente foi fazer um levantamento do, do revestimento de ACM, enfim. Tinha umas 15 equipes rodeando aquele prédio. O cara da pele de vidro, o cara que estava mexendo na estrutura metálica, a carreta descarregando as placas cimentícias que iam ser instaladas no prédio. A galera que tava fazendo manutenção cuidando do gerador, porque lá não tinha energia ainda, tinha um gerador tocando. Agora você imagina, você marcou lá com a sua equipe de fazer uma instalação que vai durar 10 dias. Pode ser que bem do seu lado vai ter um pintor pintando a parede e você não vai poder instalar suas chapas, suas um revestimento. Porque você não vai porque... danificar seu material. Exatamente. É. E outra, o que a Lena tá... Pontuando é você detalhar tudo aquilo que foi conversado. Isso. Às vezes você está reunião com seu cliente, então o cliente, olha, então lá ah, legal, vai ser assim, vai ser assado. Sabendo que a proposta comercial é um documento, você vai documentar tudo, todas as variáveis que podem Exatamente. acontecer, que você vai se proteger, você vai proteger o seu cliente você vai deixar as regras do jogo muito claras. Não tenha vergonha de abrir o caderno e anotar na hora que o cliente estiver falando. Ou então posso falar Isso de... mostra um respeito ao cliente. Mostra, e o Júlio teve vez que eu já gravei. Eu falei, olha, desculpa, a nossa reunião está extensa, eu tô ficando perdida, eu vou gravar pra depois documentar tudo pra gente. Legal. Tudo bem por você? A grande manfaura é que sim. Eu posso falar, acho que nunca teve ninguém que falou que não. Porque é bom pra ele e é bom pra você. Sim. E aí cai naquele negócio, o cara vê profissionalidade. Exato. Porra, se o cara é sério assim antes deu fechar, imagina quando eu fechar. Imagina, de... imagina fechar? depois. Imagina depois, eu não vou ter dor de cabeça. Sim. E aqui acho que vai uma dica de off, ah. se o cliente por acaso se negar, ou falar, não, não precisa de contrato de proposta, não. Não, não, não, não. De... grava não, vamos deixar aqui só na conversa. Eu acho que vamos procurar outro cliente, porque esse daí... Não sei. Talvez aquelas pessoas que negam contrato, negam proposta, parece que gera uma desconfiança e, e talvez não seja um bom cliente pra você trabalhar. Não, pode dar dor de cabeça no futuro, né? Exato. É aquele cliente que vai querer que você fique até mais tarde e depois não quer pagar. Mas ser aquele cliente que quiser que você faça um serviço a mais e não vai querer pagar depois por aquilo. Muitas vezes você faz uma cordialidade, mas uma coisa é cordialidade. Outra coisa é um cliente que não tem formalizado ficar empurrando o serviço para você. Cliente que aquele não fazia parte do escopo e ele empurra. Ah não, mas a gente tinha combinado, tinha combinado. E por último, bota aquele campo que vai ter o seu nome, o nome do cliente e assina. Tem que ter assinado. Ah Helena, ele deu ok pelo WhatsApp? Não vale. Ah Helena, ele deu ok por e-mail? Não vale. E aí até cai nesse negócio. Exatamente essa estrutura que eu passo para vocês, eu passo nos meus cursos, né? E eu já tive vários alunos falando. Comecei a fechar mais proposta exatamente por causa dessas dicas que você deu. E faz toda a diferença, faz toda. Independente se você trabalha com a fachada de ACM. Independente se você trabalha com gesso. Independente, cara, independente se você bota ladrilho cerâmico na fachada. Segue essa estrutura que é batata vai certinho você vai fechar novos negócios vai fazer toda a diferença agora tem uma, tem uma coisa né quando é fachada você dá umas dicas diferentes o que, que tem de diferente é, nisso? na verdade tudo que a Helena pontuou a galera do, do, do canal da SM ou que se interessa pelo mercado de SM, você também vai seguir exatamente o que ela disse só que no nosso mercado ele é um pouco mais visual então por exemplo até eu costumo brincar que é o seguinte cara imagina uma, uma, uma pessoa uma mulher que tá fazendo um curso de sei lá, gastronomia e tem um sonho de abrir um restaurante a primeira coisa que ela pensa no sonho dela, cara vou ter um restaurante. Ela não para para pensar que marca que vai ser a mesa de inox dela ela não para <risos> em pensar qual vai ser o modelo da batedeira que vai bater a massa do bolo, não para pra pensar nisso. Ela visualiza nos sonhos dela como que vai ser a fachada do meu restaurante. Ela já nem que a é fachada não, ela diz que é entrada, né? E isso você precisa levar em consideração. Na sua proposta comercial, para que ela seja agradável aos olhos do cliente, se por um lado você mostra um profissionalismo, quando você chega com um puta de um documento para você mostrar pro seu cliente, por outro já não um pouco de espanto o seu cliente sabe nem por onde começar e daí eu tenho uma dica quando eu acabar a minha minha explicação eu vou uma dica fundamental tanto para o modelo da Helena vídeo, quanto né? para o modelo do canal da SEM então é o seguinte usando a mesma estrutura que a Helena é, propôs também lá no cima o cabeçalho Explicando o nome do vendedor, caso seja alguém específico da sua equipe que atendeu, até porque o vendedor foi o primeiro contato das necessidades do cliente com a solução que a sua empresa vai proporcionar. Mas enfim, o nome do vendedor, nome da sua empresa, CNPJ é muito importante porque a gente trata como com grandes valores envolvidos, então o seu cliente, se ele for minimamente preocupado com a com a, com, a, com a situação, enfim, ele vai jogar o seu CNPJ, tá lá no Google pra saber, né, quem tem é que a é você, se você, a sua empresa ela tá realmente sadia para tocar aquele projeto, enfim, então, se você tá mostrando abertamente ali essas informações, mostra pro seu cliente que você é, se garante em relação a isso. Data é muito importante, até porque você vai colocar um deadline para de então, a validade daquela proposta. Então, certeza. Validade de 10 dias depois da apresentação. Então lá em cima vai estar o dia da sua reunião. Depois desse cabeçalho, enfim, vai estar o nome do cliente, o endereço e tudo mais, a primeira coisa que eu gosto de colocar já é um, de um layout. Algo que o cliente vai bater e ele fala, caramba, minha fachada vai ficar assim. Então vai de fato criar esse espanto, essa, não esse espanto, mas esse desejo de você ser o prestador de serviço Escolhido por aquele cliente Não, um choque positivo, né? Exatamente Seguimos a estrutura da Helena E ali, em algum dos pontos Pode ser na segunda página É muito importante que você comece a colocar algumas medidas O nosso cliente da comunicação visual Não sei como é que funciona no mercado da construção a seco uhum. Mas ele é um cliente leigo Uhum. Se você fala para ele que a fachada vai ter 20 metros por um, cara, não é tão claro para ele assim quanto que são 20 metros. Uhum. Então, ele tem uma dificuldade de criar essas relações de, de proporção. Sim. Então, seria interessante lá no seu layout, além da fachada propriamente dita, você ter o prédio do cliente desenhado. Oh, porque legal, ele vai conseguir isso. imaginar... Quanto que aquele painel ou aquele revestimento uhum. vai ocupar da, da fachada Entendi. da loja dele? Legal! Então, isso. É, e outra, com medidas. Com medidas, porque, escritas. Escritas, com as cotinhas bonitinhas lá, porque isso vai dar tanto uma, uma, uma noção de, de proporção, uhum. quanto também é mais um documento. Olha, Sim, gente, que eu, eu te prometi uma fachada de 20 por 1. Você está me dizendo agora que você queria de um metro e meio, mas, pô, mas gente, você assinou a proposta que está escrito um metro. Então, é verdade. Né, então, acho que esses pontos são muito importantes. Tirando esses dois detalhes: de do um layout visual, rico de informações visuais, e um layout de detalhamento que vai dar uma noção de proporção para o seu cliente, que ele é leigo, não espere dele. Para nós de comunicação visual, quando eu vou conversar com um comunicador visual, a gente fala: cara, eu fui fazer uma fachada assim, assim, assim. O outro profissional que está escutando aquela conversa, a gente começa a imaginar. A nossa uhum. mente é muito fértil de transformar a informação em algo visual. A gente é treinado para uhum. isso. O nosso cliente, advogado, dono de restaurante, ele não tem essa percepção. Então, é papel nosso tirar da nossa cabeça as ideias e colocar no papel. Sim. Né? Então, é... Por isso que é legal trabalhar com foto, Exato. imagem. Isso para todos, tá? para ambos. Tanto para o Steel Frame quanto para a SEMI. As pessoas precisam dar uma percepção visual, Sim. né? A Helena pontuou uma coisa que eu, eu nunca tinha oferecido para os meus alunos implementarem e eu também nunca implementei, que são modelos de, pro, modelos de projetos do seu portfólio impressos na proposta. Uhum. Geralmente a gente apresenta para o cliente essas opções que a gente já fez numa reunião de, de, de apresentação do projeto, no celular, no notebook. Uhum. Você que é comunicador visual, talvez você tenha aí na sua empresa uma impressora laser colorida. Não vou dizer pra você imprimir na sufite ficar tudo borrado. Tem que ser negócio <risos> apresentar, tá? Cara, você tá lidando com vários milhares de reais. Sim, sim, exatamente. Taxada, com não? certeza. São obras grandes. Até isso é algo importante, né? É importante você ter ideia de que investimento de obra é alto. Sim. Não tem obra que custa menos de 5 mil reais. Sim. Não tem, então são sempre investimentos altos Mexer com sonho Sim. Quando você trabalha com construção, você tá mexendo com sonho É cliente que tá visualizando O futuro restaurante vezes, dela é o dinheiro de uma vida inteira que ele tá aplicando ali Pois é, às vezes é um hotel que, é, que, o cara, que o cara sempre sonha em ter um hotel Que eu daria a aposentadoria dele Às vezes é um comércio Às vezes é uma casa, que o cara quer ter uma casa super moderna E ter vestido, já vi casas maravilhosas né Com a CM na fachada Então você tem que entender, você tá lidando com o sonho Então é tratativa é muito diferente, não é igual vender o um picolé. Então é sempre muito importante, isso faz toda a diferença. Tanto o Danilo quanto eu, a gente tem inúmeros alunos que têm muito sucesso seguindo esse passo a passo. Exato. Isso que eu acho que é o mais importante. E você tem que aproveitar que a gente está entregando isso para você de forma gratuita. E não é sempre que tem isso, né? Aproveita que a gente se Exato. juntou aqui e deu um bem bolado. Helena, <risos> hum. existe um ponto que toda essa trabalheira toda só vai fazer sentido com uma coisa muito importante, a defesa dessa proposta comercial perante o cliente. Com certeza. Cara, imagina a situação, você tá cotando, sei lá, uma fachada com uma empresa aí da sua região e você recebeu uma proposta comercial muito bem montada, num PDF muito bem bonitinho e tal, você abriu, cara, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Rolar a página até a última linha de tá é, o preço. Isso aí. Dane se que o cara escrevendo nas primeiras linhas. É do ser humano isso. A gente é muito é. imediatista. A gente quer saber, cara, será que eu posso pagar aquilo? Isso Deixa eu ver quanto vai custar. Não, até às vezes é engraçado, porque a proposta quando é bonita assim, o cara já fala, ih, esse cara vai ser caro. Vai ser caro. Então é muito importante isso que o Danilo falou, e é uma sacada importante pra você. pega a proposta e já não sai mandando por e-mail, por mensagem, por WhatsApp. Não mande. Vá lá, apresente a sua proposta. Em seguida, defende o seu trabalho. Preferencialmente. Presencialmente, presencialmente porque cara não tem coisa mais poderosa do que o contato olho a olho do que, do que a presença você vai cara, linha por linha você vai explicar para o cliente cara por que que você escolheu utilizar uma CM PVDF ou uma CM poliéster cara você precisa mostrar para o seu cliente olha cliente baseado nessa característica do seu projeto eu escolhi tal solução porque, na minha opinião técnica, você vai ter melhor aproveitamento de material, ou eu vou conseguir produzir um melhor resultado visual, enfim. Você ou então a dar... durabilidade vai ser maior. Né? Você eu... vai dar suas justificativas. Exatamente. Assim. Você vai ter alguns contatos. Contato antes proposta e contato pós proposta. Tem que haver isso e tem que haver apresentação e personalização para cada negócio, só assim você vai conseguir efetivamente parar de ficar dando preço no mercado e começar a dar preço e fechar, dar preço e fechar. Não gasta só seu tempo dando preço, fazendo orçamento de bobeira fecha efetivamente os seus negócios e a gente fala isso por experiência né a gente já viu isso dar certo eu já botei em prática o que eu ensino eu tenho certeza de que isso dá tanto quanto eu faço quanto eu... outras pessoas executam isso que é mais importante e o Danilo também a maneira que ele ensina ele já viu dar certo tanto com ele quanto com várias outras pessoas então o que a gente está dando aqui não é de orelhada né não é a cerejinha é aquele ponto que faz toda a diferença é aquele ponto Cara, que faz toda a diferença. Na, na nossa série de vídeos a gente já falou de várias coisas, Isso. tá? Num dos vídeos é, que a gente estava falando sobre o mercado, sobre concorrência, para algumas pessoas existe concorrência na cabeça dela existe. Ela se baseia. É, eu, eu aprendi um termo com um colega que ele fala o seguinte: muitos empresários eles é, eles fazem a gestão da empresa deles olhando pela janela. Uhum. O que está acontecendo no vizinho ele tenta implementar, uhum. ou, ele se, ou ele baseia os preços dele baseado nos preços do vizinho. E aí você, no seu psicológico, você cria um concorrente natural. É. Nossa, aquele cara que eu me referencio é meu concorrente, então eu tenho que fazer mais barato do que ele para eu ser mais competitivo em relação a ele. E o que a gente está te dando aqui são ferramentas que você vai implementar dentro do seu negócio, ou seja, Depende só de você. Não depende do seu mercado, não depende do seu concorrente. E... A grama do vizinho nem sempre é mais verde do que, é que a sua. Então, acho que é isso, né, Daniel? Eu acho que é isso. Galera, foi uma maratona especial. Diversos vídeos para você aprender muito. A gente deixou também todos os descritivos, o link, tanto do WhatsApp do Danilo, quanto do meu WhatsApp, em que você vai estar recebendo outras informações exclusivas e gratuitas, e você quer melhor que isso? Não tem! Helena, foi um prazer, foi um prazer de receber prazer, você aqui. Foi um tá no canal da CM. Olha, primeira vez que a Helena veio pra Campo Grande, é já verdade. deu lá do aeroporto até aqui, a nossa sede, ela já conheceu um pouco Campo Grande. Campo Grande é uma cidade legal, né Helena? É legal, só cara, não tem prédio. É cara, ela, ela se espantou com isso, é mas legal. é uma cidade legal. É legal. Então cara, uma dica pra você, se você sempre que você tiver oportunidade de conhecer outros lugares, isso é uma coisa que eu percebi que acontece, que acontece comigo. Começa a olhar em rodar de você, ver como, é como é que é a relação das pessoas. Cara, eu aprendi muitas coisas novas com a Helena que vão fazer muita diferença no meu negócio. Acredito que o com que, com que a gente trocou de ideia aqui também vai ajudar no negócio dela. Entenda como é que outras pessoas trabalham, né? Isso Exato. é muito importante. Então, velho, sai da sua empresa, vai no shopping, vê como é que está sendo sábado as fachadas, vai num concorrente que você tem ali um mínimo de relação, troca uma ideia com ele, conversa sobre o mercado. Às vezes, Vezes, numa conversa, numa conversa de bar, pode estar ali algumas sacadas que você implementa no seu negócio, que pode fazer uma grande diferença. Foi um prazer, Danilo. É a gente está no canal Ainda da CM é e a Dama do Gesso. Não se esquece de se inscrever no nosso Verdade. canal. Verdade, não deixa de se inscrever, deixar o comentário e aquele dedinho pra cima. Beijinhos, tchau, tchau. Até mais.